deseja montar uma barbearia, trago agora o passo a passo. Olha, não é de hoje que os grandes salões de beleza tomam conta das cidades, com serviços que atendem a todos os gostos e público, mas para muitos homens, frequentar lugares assim pode ser um pouco constrangedor, né? Não deveria, mas sim, muitos se sentem constrangidos devido ao forte público feminino, além da decoração que é pensada para atender as mulheres, deixando os homens meio deslocados. Justamente por esse motivo, abrir uma barbearia pode ser uma solução muito boa para ganhar dinheiro, prestar um bom serviço né, e reduzir a concorrência, já que a barbearia atende exclusivamente o público masculino, que anda bem cansado de não ter espaço nos salões de beleza, pois são bem poucos os que têm espaço apropriado, tanto para elas quanto para eles. Quando você se propõe a abrir uma barbearia, deve levar em consideração que os teus clientes, eles podem e devem ser pessoas do seu bairro. Com poder aquisitivo baixo, médio ou alto. Mas para acertar no formato aí do negócio, nada melhor que montar um plano de negócios, né? E encontrar as respostas que precisa para formatar o designer aí da sua barbearia. Porque se você for atender homens de poder aquisitivo alto, você precisa... Ai, passou um carro agora, <risos> uma moto... Você precisa ter um ambiente diferenciado. Se você for atender pessoas com poder aquisitivo menor, não existe a necessidade de tanto luxo, né? Até mesmo porque as suas receitas não pagariam as despesas de manter um lugar com itens diferenciados. Para não errar na hora de entregar algum tipo de serviço na sua barbearia, é muito importante pesquisar os hábitos dos seus futuros clientes. O que eles gostam de fazer, o que eles compram, quais são os seus hábitos, né? os seus costumes e que tipo de publicidade você precisa fazer para que chegue nessas pessoas. Como eu disse ali em cima, com esse conhecimento de público-alvo, você terá informações suficientes para se organizar com relação à estrutura do negócio, layout, cores, equipamentos e diferenciais para você competir no mercado e até mesmo a formação dos preços dos serviços que você vai oferecer. O empreendedor que quer abrir uma barbearia, ele precisa analisar o que os salões de beleza estão oferecendo de tão positivo aos seus clientes, para que você possa então verificar os pontos fracos e tentar atuar baseando-se neles, não é copiar, tá? e sim aprender com os pontos fracos dos outros. O formato mais comum de funcionamento de uma barbearia é composta por quatro cadeiras né, de barbeiro, sendo uma onde o dono do estabelecimento atende e as demais são ocupadas por outros profissionais. Normalmente, a forma de pagamento dos estabelecimentos aos seus profissionais é o sistema de 50-50, né? que significa meio a meio, metade ou 50-50, <risos> onde o salão cede a bancada né? e os produtos e o cabeleireiro traz a sua experiência e o seu know-how. Nesse jogo de ganha-ganha, o salão precisa cuidar da publicidade né, para ter sempre a casa cheia de clientes. Porque não faz parte da responsabilidade do profissional trazer os clientes dele. Embora isso aconteça, né? devido à credibilidade que muitos profissionais têm. Ao sair dos seus antigos locais de trabalho, eles trazem toda a sua clientela que é fiel. Gente, foi-se o tempo em que a barbearia ela era somente para cortar cabelo e barba. Hoje em dia, os homens aparam, mudam o formato da barba, colorem, fazem desenhos, então a coisa ela vem mudando. Na barbearia, os serviços oferecidos, eles são basicamente de barba simples ou desenhada, modelada, tintura, lavagem dos cabelos, corte e hidratação, sem contar nos serviços diferenciados como bar, né, e cerveja que muitas barbearias vêm aderindo. A barbearia ela precisa estar num lugar com muita movimentação de pessoas, pois assim você pode conseguir clientes somente pelo fato de estar ali em uma rua com bastante pedestre. Estar próximo a pontos de ônibus, metrô ou de qualquer transporte público também é um ponto a ser considerado, né, quando você for escolher o lugar para colocar o seu negócio. Negócio para funcionar, porque assim facilita o deslocamento de quem não tem como ir a pé e você não perde cliente por não conseguir chegar até o seu estabelecimento. Porém, esse quesito ele só tem peso se no seu plano de negócios você optou por montar uma barbearia para atender o público com poder aquisitivo menor. Lembrando que antes de qualquer empreendimento é necessário obter consulta com um contador, pois é ele quem conhece os trâmites da prefeitura né, para te auxiliar com relação aos deveres, tanto fiscais quanto proibições com relação ao que pode comercializar e o que é proibido naquela região. Com um bom plano de negócios, o empreendedor ele precisa apenas seguir o que foi traçado. E se precisar alterar algo, as alterações elas serão pequenas. Se você não consegue montar um plano de negócios, nós podemos te ajudar. Basta você entrar em contato através do e-mail que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Porque nós temos consultoria e a gente pode te ajudar aí na abertura do seu negócio. E para te ajudar, eu selecionei os equipamentos imóveis para abrir uma barbearia. Avental, borrifador, cadeira hidráulica, espelho, lavatório, pente modelador, navalhete, tesoura, máquina de corte, cremes e cosméticos, cadeiras de espera, carrinho auxiliar, bancada, capas para os clientes, talco, tá? E mais algumas outras coisas que aí você precisa dar uma pesquisadinha melhor. Agora, se você quer montar algo já com diferencial, você pode investir num bar, cervejaria artesanal e até mesmo numa sala de relaxamento. Muitos homens eles gostam de uma cerveja ou whisky enquanto esperam. Existe também a possibilidade de uma sala de jogos, mas aí... A gente está falando de um investimento mais alto, talvez para um segundo momento. Eu vou deixar aqui alguns exemplos de barbearia, mas lá no e-book 50 formas de empreender, você consegue clicar no site dessas, dessas barbearias e ver como é o formato delas, tá bom? Barbearia Mustache, Barbearia Clube. Tá? E um site interessante sobre o segmento é o sobre barba. E aqui eu trago uma relação de fornecedores. Use barba, ferramentas de barbeiro, tá? E como é possível perceber, a quantidade de equipamentos para barbearia ela é pequena. E por conta disso, o investimento inicial pode ser baixo quando comparado com outros negócios. Porém, é importante lembrar que se você pretende abrir uma barbearia mais sofisticada, o investimento ele será bem maior. Então, uma barbearia pequena com um único funcionário Pode custar entre 12 e 16 mil reais, mas se houver a necessidade de reforma e comprar ponto pode chegar até a 40 mil reais. Lembrando que é muito importante você manter capital de giro para você suportar os primeiros seis meses. O valor inicial dos custos de uma barbearia pequena ele vai girar em torno de 1.500 a 2.500 reais por mês, porém sem contabilizar o aluguel. Tá? E a precificação dos serviços de barbeiro, supondo que os serviços já estejam decididos e você já saiba exatamente o que oferecer aos seus clientes, é o momento de precificá-los, tá? Quanto cobrar pelo serviço da barbearia? Quais serviços serão oferecidos? Você vai vender produtos como bebidas, lanches e petiscos? Hã? Vamos iniciar então pelos produtos. Em média, cada produto pode sofrer uma incidência aí de 60% a 90%, seja refrigerante, petisco ou bebida. Algumas barbearias trabalham com um minibar. Quando você vai calcular o preço dos serviços, você precisa analisar alguns fatores. Qual é o custo? Qual é o valor bruto que você precisa faturar por mês para cobrir todos os seus custos? Qual é a lucratividade que você pretende alcançar? Quanto o seu cliente está disposto a pagar? E os seus diferenciais, eles são suficientes para cobrar o quanto deseja? Seu preço ficará muito acima dos concorrentes? Se você levar em consideração essas perguntas acima, você vai conseguir chegar a valores bem atrativos. Sobre a fidelização de clientes, né? É importante lembrar que quanto mais clientes assíduos, mais estabilizado estará o seu faturamento mensal. E para fidelizar os clientes de uma barbearia, é preciso fazer com que o seu negócio vire referência. E a melhor forma de fazer isso é inovando. Além de excelente atendimento, você precisa pensar em estratégias, estudar o que o público masculino gosta, que tipo de assuntos, filmes, bate-papos, eles gostam para que você possa adaptar isso no seu estabelecimento, exemplo, se os homens gostam de relaxar quando estão numa barbearia, uma forma de você proporcionar isso é tendo um bar e um pequeno spa, que nada mais é do que uma sala com uma maca né, e uma pessoa que faça uma massagem relaxante, isso fará com que a pessoa pense no seu estabelecimento quando lembrar de cortar o cabelo ou a barba. Outro uma opção de diversificação é oferecer programas de fidelidade, cupons de desconto para quem levar um amigo junto, proporcionar um ambiente descontraído, né, agradável e que a pessoa se sinta à vontade e muitas vezes suficiente para fazer com que o consumidor opte por esse estabelecimento e não pelo concorrente.